Olá, aluno, seja bem-vindo. Meu nome é Alan e sou coordenador do curso Técnico em Informática. Desde 2003, sou professor do IFES Campus Colatina. Este é meu quarto ano como coordenador. Este curso faz parte da Rede ETEC Brasil, que foi instituída pelo Decreto 7589 de 2011, com a finalidade de desenvolver, ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica exclusivamente na modalidade à distância. No ano de 2014, sete polos foram autorizados para a oferta do curso. Montanha, Nova Venécia, Santa Teresa, Aracruz, Viana, Ibatiba e Bom Jesus do Norte. Com isso, esperamos atender cerca de 350 alunos a cada nova oferta. Para falar mais sobre este curso, algumas perguntas precisam ser respondidas. O que é o curso técnico em informática? O que eu vou estudar? Onde poderei trabalhar? O que vai mudar na minha vida se eu fizer este curso? Este curso técnico tem o objetivo de profissionalizar o aluno para atender as demandas locais e regionais. Essas demandas estão relacionadas à mão de obra de análise, desenvolvimento e suporte de software, que são os programas de computadores. Ao fim do curso, você poderá solicitar o Diploma de Técnico e Informática, quesito fundamental em concursos públicos e em empresas privadas, como aquelas que desenvolvem, implantam e mantêm software de diversas naturezas, sejam industriais, comerciais ou de serviço. Para alcançar este perfil profissional, o curso está dividido em três módulos, sendo que cada módulo será dado em um semestre totalizando três semestres. O módulo 1 um visa mostrar os primeiros conceitos de ensino à distância, de programação de computadores e de computação. Neste módulo, teremos seis disciplinas. Ambientação EAD, Português Instrumental, Lógica de Programação, Programas Aplicativos, Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. O módulo 2 vai abordar mais profundamente as técnicas de programação de computadores, os mecanismos de banco de dados e os princípios para o desenvolvimento para o web, que são as páginas da internet. Neste módulo, teremos seis disciplinas. Empreendedorismo, ética e legislação, banco de dados, técnicas de programação, análise de sistemas, e fundamentos do desenvolvimento web. Por fim, no módulo 3, serão mostrados os conceitos e serviços de redes de computadores e também serão aprofundados os temas de programação para o web e os conceitos de programação orientada a objetos. Com isso, esperamos abordar dos temas centrais no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Nesse módulo, teremos cinco disciplinas. Redes de computadores, Protocolos e Serviços de Redes, Programação Orientada a Objeto, Programação para Web e Projeto de Desenvolvimento de Sistemas. Vamos falar agora sobre a metodologia do curso. Para estudar os conteúdos das disciplinas em cada módulo, é usado uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle, que é um site onde estão inseridos todos os conteúdos dos desenvolvimentos das disciplinas. Cada disciplina, na verdade, é uma sala que contém as atividades referentes àquela disciplina. As organizações de data de início, data de fim e datas de provas de cada disciplina estão organizadas num calendário acadêmico que você e seu polo terão acesso para que possam se orientar na linha do tempo de cada disciplina. Para o desenvolvimento dos conteúdos e tarefas, o aluno precisa de apoio é onde entram os tutores presenciais e os tutores à distância. Se o tutor presencial é um agente facilitador que vai te orientar no processo de uso da ferramenta de ensino. O tutor à distância é um professor com conhecimentos específicos da disciplina que você está estudando. É fundamental que você estabeleça contato com esse tutor para tirar suas dúvidas. Ele é o seu professor virtual. Ainda como forma de apoio ao seu aprendizado, temos em algumas disciplinas as chamadas webconferências, que são aulas online ao vivo com o professor especialista da disciplina. Este professor é a pessoa responsável por elaborar todo o conteúdo da sala em que você está estudando. As datas dessas webconferências também estão apresentadas num calendário à parte e neles são informadas as disciplinas, dias e horários que acontecerão essas aulas online. É muito importante que você participe dessas aulas, seja no seu polo ou em sua casa. Para você que necessita entrar em contato com a coordenação do curso, existe uma sala específica para isso, que é a sala da coordenação. Nesta sala participam o coordenador de curso, o coordenador de tutores e a pedagoga. Nesta sala, o aluno poderá fazer reclamações, e sugestões sobre o curso. É muito importante salientar que nessa sala não são resolvidos problemas específicos das disciplinas, como prazos, atrasos e conteúdos. Nesta sala resolvemos problemas de gestão do curso, como tutores que não respondem, problemas no polo, dentre outros. E para finalizar, gostaria de enfatizar o seguinte. No estudo à distância, precisa haver uma quebra de paradigma. Não tem um lugar físico onde o professor entra na sala, faz chamada e explica o conteúdo. No ensino à distância é um tanto diferente. Assim, o professor, como também haverá os chamados tutores, que te ajudará neste processo. Entretanto, eles estão fisicamente longe, mas logicamente perto, através de várias tecnologias de comunicação, como chats, MCN, Skype, webconferências e e-mails. Assim. Esperamos que você utilize essas ferramentas para desenvolver seus conteúdos e guarde um tempo do seu dia para estudar e desenvolver as atividades. Quero agradecer por estar conosco e espero que você tenha sucesso nesse curso. Forte abraço!